Fala usada. sep aqui eu jogo muito mal e eu iniciei no beta hoje, minha primeira experiência com o jogo Vi muita pouca coisa sobre esse jogo, então minha experiência aí vai ser clean pra você aí que quer experimentar um pouco do jogo E saber da opinião de um cara aí que jogou o Diablo 2 há mais de 10 anos e que não, não tem uma boa experiência com o 3 É basicamente um bom resumo aí, então fica aqui comigo e bora conferir esse jogo é diabo galera, é diabo, é jogaço, bora! Galera, que emoção podendo testar o beta desse jogo, quer dizer, muito próximo disso acontecer Quando eu cliquei estava em 27 minutos, uma pena ter essa fila aí estar acontecendo Mas enfim, é... dá tempo para eles melhorarem né eu não sei se eles se surpreendem com esse tipo de coisa Ou se negligenciam isso, tá? Não dá pra entender Ou o fato de dificultar o acesso torna ainda mais interessante, né? Enfim, a gente não tem como saber Mas estou tô aqui ansioso É uma das franquias de games que eu mais sou apaixonado Mas que mais, uma das que eu mais joguei em toda a minha vida Principalmente a do Diablo 2 II. Diablo 3... Acho que perdeu um pouquinho a essência, não é um jogo ruim, mas é um jogo que você passaria repetindo a mesma coisa por muito tempo, como é o Diablo 2. Quem jogou já sabe do que eu tô falando e espero que o 4 traga essa essência de volta, que seja muito divertido. Eu tô com um hype muito alto e tô ansioso para me surpreender com o que eu vou ver. Eu evitei ver muita coisa de, de spoiler sobre esse jogo de imagens, de vídeos, então pra mim vai ser algo completamente surpreendentemente uma surpresa. Então bora lá, vamos guardar esses últimos minutinhos. Estamos nos aproximando galera do momento tão esperado. Oh my God! Beleza, eu não sei se depois de terminar o tempo eu entrei na fila ou era... Tinha tempo pra entrar na fila ou acabou o tempo da fila? Bem, eu vi que eles estavam reclamando, quer dizer, eu vi que tinha um comunicado da Blizzard no Baronet que falava sobre desconexões, então espero que eu não conecte e caia logo em seguida, né? E espero também que até amanhã eles deem um jeito de arrumar isso, né, gente? Já volto. Oh my god! Vamos ficar com um brilho assim, ele tá pedindo para que eu escolha, escolha o brilho. Aí tá brilho. Ajuste o controle de brilho até que o logo fique quase visível. Caraca, não enxergo nada, cara. Quase visível é... É isso aqui pra mim. Tá ótimo. Leitor de tela, ative a narração, ditado de elementos de tela. Não precisamos porque eu vou fazer isso. opções de voz bem isso aqui leitor de tela e conversão de texto em fala a gente não vai precisar aparência tamanho da fonte não faço ideia então aqui é mais para acessibilidade né não, por enquanto né para mim tá não viu como é que tá o jogo então tá tudo ok Efeitos de triplitação da tela, efeito, realçar, nada de reduzir, nós queremos ver as coisas direito. Idioma da fala, só tem inglês, cor da fonte. Hum. Mais opções de jogabilidade, legendas. E a ganância oh, dos homens, God. homens fazendo I cagada. Knowledge. They're coming. o cara fala de conhecimento. Não deixa de ser também, né? Tudo que é demais. Three they come. By, By three I way open. Blood show. This doesn't make any sense. Blood. Blood. Blood is the key. Blood is the key! Ah, what? I need two of you. Now go! Go! So, it, it says the, the blood of the willing goes. Ugh. You gotta be kidding me! Oh well, cheer up. Gold splits better three ways instead of four. Must be hidden here somewhere. Read this. Stay a while and listen. Oh. But by three they come, by three thy way opens by the blood of them. Willing. Hail, hail the cre the creator! Oh. Hail the daughter of... Oh no, no, no, no! What about the coin? What does it say? This is forbidden. This is a summoning. I cannot speak. This don't lie to me. We came here for treasure. What is this place? I, I, I don't know. <sighs> Maybe, maybe, the temple. Or, or, or a God. Oh, two more. Vixe, mano. Tá, o negócio tá tenso, tá? Tá tenso. E tá bonito. Dó, oh. mano. Oh. Holy Galilica. Vocês perceberam que a legenda está um pouco atrasada. Deve ser alguma coisa do Beta também. No light here. You came to the darkness for knowledge. Yes. And all the knowledge you seek is here. Surrender. They come by three thy way opens que catástrofe by the blood of the willing we call thee home. <risos> Insano, mano Que incrível Vamos ver o que nós temos aqui Um bárbaro Um necromante que não pode jogar A maga, que tem os dois gêneros A tá renegada e o druida também não pode. Aí ah, eu confesso que eu iria de necromante ou druida. Mas, Cara, Babro ou um Mago? Vamos de mago, ou melhor, de maga. Personalização tá legal, tom de pele. Ó, tá bem zoado ainda, tá vendo? Tem algumas coisas que tem legenda, outras não tem e não fica muito Certo, que você está escolhendo? Cabelo, os tipos de cabelo que nós temos, dá pra virar sobrancelhas. Massa, massa, massa hum, Aqui parece que Tá mais certinho, tá vendo? As cores Nossa, animal, mano Olha aí, cara Que top, velho Ó, oh, animal, o que que é isso? Nossa, o cara não sabe nem o que escolher de tão bonito que é essa tatuagem. Eu curti essa daqui, quer ver? Essa daqui, ó, meio azulada e tal. Bem que dá pra trocar a cor também, ó. Tá bom assim, né? É, vamos começar com o hardcore. Vamos colocar aqui... Jogo... Muito... Empolgado. Tutoriais mais detalhados, recomendado para novos jogadores de Diablo. Orientação mínima sobre o jogo, novos recursos, explore o inferno por conta própria. amém. Ah, menos orientação, o orientador aqui é o pai, rapaz. Porra, mais de 10 anos de Diablo 2, não é possível que eu não consiga passar uma receita. Vambora. Que isso? Ah! Nós é veterano. Veteranaço. Tranquilo. Podemos ir já. Como é que joga? Lá vamos nós. Lá vamos nós, mano. Eita... Sim, permitimos tudo aqui. Sanctuary was never meant for humankind. It was forged as a refuge from the war between the high heavens and the burning hells. Instead, it became a new battleground in this eternal conflict. A secretive group called the Haradrim has kept mortals safe. But now this once powerful order is a ask of what it was. And centuries ancient creators have returned to claim the hearts of humankind. This is the story of their downfall. narrador It was. Tô chegando numa floresta, a cavalo. Tá dando um vislumbre dos visuais do game. Muito top, cara. Eu, parece que eu tô subindo isso, alguma coisa, né? Tô indo para algum lugar. Senti falta da neve no cabelo, mas tá ok. Não precisa ser tão chato assim, né? no cabelo, na roupa, enfim. O cavalo pelo menos tem neve. Umas estátuas que ela encontrou na floresta uma estátua meio destruída. O cavalo ficou cabreiro. Foi isso. Chiruzada. Olha o cavalo, xiruzada Olha o cavalo, xiruzada Tá, vai ficar olhando o cavalo. Acabou de acontecer, caramba. Tá ao redor aí. Olha pra trás. Tá pior que filme de terror isso. Vixe. Ah, vai dar merda. já. E agora eu tô andando Sem cavalo na neve, pelo jeito Por muito tempo, com, morrendo de frio Achei uma caverna e vou entrar dentro dela Sem nem checar o que tem lá dentro Bem tranquilo, não vai nada dar errado E daí agora Tirar um cochilo dentro dessa caverna Até o cair da noite Quando de repente que matou o cavalo, vai provavelmente tentar nos matar. Cara. Comece o jogo I find I Então vamos lá, galera Bem A interface principal Legal que no ultrawide fica Bem top A tela tá estendida A visão tá estendida, então... Dentro da normalidade, com o jogo atual, né? Aqui nós temos o que pra tomar a poção de cura. Este botão aqui... Eu não sei qual é, não lembro o nome dele, pra fazer evasão. Aí eu já tenho um ataque básico, né? Um ataque físico. Um clássico, tipo um, algo a um... um um poder arcano minha vida, lado esquerdo mano, lado direito show na vida ele diz que perca tudo e você morre e na mana, usado para lançar a maioria das habilidades a mana regenera automaticamente ao longo do tempo certo e aqui marca o meu nível de jogador e aqui provavelmente a barra de experiência então, vamos lá para se movimentar, é clique no botão esquerdo, como Diablo 2 da Vida. Cara, já tô adorando. Olha os detalhes da parada. Eu posso aproximar... Ou não, né? para dar uma olhada nos detalhes do mapa. Tem mais bicho morto. E eu tô caminhando pela floresta. Vamos ver... Eita, pega! Aí. Pisei em cima do corpo do bicho ele explodiu. Aqui tem um lobo. Vamos matar esse lobo. Toma essa, toma essa, toma essa. É, eu outro lobo. Matei, matei, matei. Beleza, barra de vida legal, um quadradinho e tal. Animação do item no chão legal. Foram pra uma pegada mais minimalista, vocês perceberam já, né? Ok, é até bom não inventar muita moda. Bora, vamos continuar. Ah, lá no lado direito? Tá o... O nosso objetivo, pra onde nós temos que ir. Aí diz aqui... Tab. É perto da Tab. Marca aqui a minha missão. Crepúsculo na montanha. Aí eu tenho coleções. Dos meus desafios. A parte social. Eu vejo quem tá logado. Olha que legal cara. Clã. Daí aqui opções do jogo. Aqui eu tô na tela cheia tal. Taxa de atualização. Cara, o jogo tá. tá fluindo legal, eu não vou mexer nisso daqui. Mas.. Fica a critério de todos poder explorar, né? A flechinha aqui pra voltar. No canto direito superior. E vamos voltar ao jogo no tab de novo nós temos o botão de marcar o local com o botão direito zoom com scroll abrir o diário das quests com Q e centralizar o jogador barra de, espaço, barra de espaço aí ele diz, crepúsculo na montanha nível 1, encontre abrigo em um virão um... encontro e abrigo em um vilarejo próximo Prec... daí tem um comentário preciso procurar abrigo antes que eu congele nesta nevasca de de eu no caso legal então vamos seguir tem objetos para eu abrir e interagir como é normal né Nos diabos geralmente é isso, né? Você tem algumas coisas nos mapas e você consegue interagir com elas abrindo e quebrando, e geralmente você pode ter a surpresa de conseguir um item ou um outro, né? Eu usei a poção, consumiu, elas não recarregam, né? Às vezes, recarregável você tem um limite para usar, mas então, provavelmente, se eu apertar. aí Vai estar tá por aqui. Então, aqui no, I, no meu inventário, eu não tenho nenhum título. Não, tenho nada. Nas minhas habilidades, a gente vai explorando aos poucos, de acordo com a gente for upando, senão a gente vai perder muito tempo agora no início. Os consumíveis, missão, aspectos, isso aqui, tudo a gente vai aprender. E, viu? Quando o cara não segue o tutorial. Mas assim a gente vai aprender juntos, isso é mais divertido assim Olha o botão de organizar Crânio relíquia Tá na minha cintura, ó, que legal Materiais e atributos Minérios Interessante Força da inteligência, dano, aqui estão os status Ok, tudo na normalidade Eu só não sei de onde é que tá vindo essa poção de cura aqui, tá? Vamos aqui... Vamos continuar. E como é o normal, né? Tipo, início do jogo, não apresenta desafio nenhum. É mais pra você interagir, conhecer o mapa e tudo mais. A gente vai fazer a quest direto, tá? Mas o ambiente tá maravilhoso, o som tá maravilhoso. Eu deixo pegadas na neve? É, eu tô deixando um pozinho, não fica exatamente a minha pegada e é bem audacioso ficar as pegadas né? Mas muito legal. Tô realmente tô gostando muito. O ouro você pega passando por cima. Não sei se isso acontece a mesma coisa com os itens, vamos descobrir. Acredito que muito em breve. Agora a gente tá chegando no vilarejo. Another abandoned town. Demons. everywhere! Fangs in the dark! Gah! He bit me. Estou tô indo é um aí, um. Aguenta aí, aguenta aí, cara. Tô indo. Quem mordeu? Esse cara aí? Por quê? Aí a gente interage. O que é Eu tô dentro de uma casa falando com três pessoas. Você veio Spilling from the ruins. Kill us all! Kill us all! Ruins. What is Cara, acredito talking muito about? nesse presságio aí. Acredito muito. Andei vendo um vídeo aí Eu que, é... que se vocês vissem, ia ficar todo mundo cabreiro. Beleza. Será que é o cara que foi buscar conhecimento? Uma taberna aqui com uma galera para interagir. Meu, tem gente pagando para falar. Vamos falar com todo mundo, né? Vamos falar com esse cara aqui primeiro. bem. todo o espaço fogo, só dê-me um chave. Ó, o curandeiro recarregou minhas poções. Isso explica muita coisa. O que foi? Você disse Você disse algo? Eu não. Calado. Se o Devmir está abrindo todo o espaço pelo fogo, Just give him chave. shove. <risos> <risos> é esse cara aqui? É um vendedor. Ah, eu tenho um ourinho aqui, ó. Tenho 30 de ouro. Dá pra comprar essa camisa. Mas que não é melhor que a minha. Pode observar que tá marcado em vermelho e que ela tem menos 14 de defesa. Ah, a bota, cara. Madura 6, essa aqui. Não tem nada. Esse aqui também não nada que preste aqui cara ó renovação do estoque em 32 minutos muito legal cara muito legal mesmo vamos interagir com a Vani vamos perguntar que lugar é esse oh, Nothing special about our little town, but it's home. Não tem nada especial no lugar, mas é o lar dela. We'll do what we can for him. Might have to keep him in the shed for now, though. Ele tentou o bite dos seus fingers. Perguntei o que, que eles iam fazer com o monge. Eles vão manter o cara por lá para não dar mais problema. Oh, Percebe-se que tem algumas coisas em português, algumas em inglês ainda, mas é beta, né? Então isso tudo vai se reconstruir. Eles devem ir arrumando com, até o lançamento. Ok, vamos lá. Quest principal. Pode deixar the light comigo. Se houver mal naquelas ruínas, eu really? arrastarei oh, para a luz. Thank you. De nada. Deixa comigo. Ó, oh, senhora. Ó, oh, lado direito ganhei uma quest, ganhou 800 de XP, conclui a missão, ganhei em ouro. E passei de nível. Aqui diz que você tem pontos de habilidade não gastos. Então aperta A para fazer gastar. Certo? Aqui é meu poder principal, meu poder arcano pelo jeito. Precisa precisar dois desse para liberar alguma coisa desses daqui. E aqui são as minhas habilidades básicas. Hum. Lança um raio que eletrocuta inimigos Seta de gelo Deixa o cara congelado Lança uma seta flamejante Queimando por 12 de dano ao longo de 8 segundos Solta raios em arco que causam 13 de dano aos inimigos à sua frente Cada 10 vezes que o assalto do arco golpeia Atordou os inimigos atingidos por 2 segundos Interessante cruta um inimigo. Cara, difícil, né? É. Minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Mas como eu sou teimoso, eu escolhi esse daqui. Vamos de Fire. Combina com o meu cabelo, ó. Ok. Posso devolver todos. Atribuição de habilidades Mostrar habilidades disponíveis apenas Legal, interessante Então eu pego essa habilidade e posso pôr ela aqui no meu slot Não? Ela já foi aqui? ah entendi Ai entendi. meu Deus, como é que eu faço para voltar o que estava antes? Uma, eu tinha uma skill básica antes. Como é que volta? Ah, aqui a quantidade de pontos que eu tenho que estar tá distribuído, não a quantidade de pontos que eu preciso ter guardado esses caras aqui. Daí vai liberar. E o sangue vai indo de acordo com o que eu vou colocando esses pontos. Muito interessante, cara. Gostando disso aqui, hein? Eu só não sei que, como é que eu volto pro ataque básico aqui, tá? Que eu ranquei o ataque básico e botei a seta e ferrou. fazer uma atribuição de habilidade aqui de novo para ver se aparece. Ah, não sei nada. Ixi, e agora? Ah, apertei baixo espaço para ele dar o, o dash, que é tipo uma invasão. Tá bom, beleza, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa, nossa trajetória. Então eu estou saindo da, da vila agora. Estou voltando para a caverna lá, mas para o lado superior. Não estou explorando o mapa para que a gente avance no jogo e veja tudo que tem de recursos por aqui, de coisas diferentes. Puta merda, olha o tamanho daquele urso. Ah, urso nível 1. Ah, muito forte. Essa magia de fogo. Cara, que magia bonita. Olha isso, olha esse firebolts. Olha essa seta de fogo. seja mais linda, cara. Olha o esqueleto, cara. Bonito. Ah, sou praticamente um Harry Potter do Diablo. Oh, bonito. Ah, vira o item. O item eu cliquei pra pegar, tá? Sensacional. Que jogo da hora, cara. Tô curtindo muito. Que jogabilidade. Fantástico Olha, já upei de novo, cara O que, que é esse negócio aqui? Não é nada Parabéns, você alcançou o nível 3 Um ponto de habilidade Apertar A para distribuir E agora Eu posso Colocar mais um ponto Na seta de fogo como é que eu tiro o ponto que eu coloquei? Ah, aperto o botão direito, eu retiro o ponto Esquerdo, eu aplico Direito, eu retiro Seta de fogo aperfeiçoada Ah, nós queremos ver isso aqui, né? Atribuição de habilidades Ele aperfeiçoou a seta de fogo Certo, mas o que, que ele fez com a seta de fogo? Seta de fogo Perfura os inimigos em chamas Legal Continuamos assim Ah, o lobinho já tô matando com uma, uma patada só. Porém que eu não preciso voltar com aquela outra skill, porque essa skill aqui acho que não tá consumindo mana. Que é a skill básica, então... Não faz mal ter substituído a arcana por essa. Se vocês jogaram esse jogo e estão vendo esse vídeo... Vai ser dificilmente eu vou criar outro personagem, então... deixem nos comentários se dá pra colocar essa skill arcana, a básica de novo. Ó, vamos interagir com esse portão aqui. A escuridão interior. Entre nas ruínas de Uivogelo. Uivo Uivogelo. Vamos ver aqui. Concordei em vasculhar as ruínas ao norte de Never. E matar qualquer mal que se esconde lá. Esses são nós, cara. É... Baita numa heroína Bora Bora churizada Ruínas de uivo gelo Que nome bonito Olha isso, cara Bonito esse cenário aqui Olha isso Uma santa aqui com alguma coisa na mão Então eu entrei, parece que dentro de uma caverna Aqui eu volto muito bonito, cara Então vamos continuar dentro aqui dessa, Desse local Interagir com as portas Abrir as portas Interagindo com o mapa, quebrando o que dá pra quebrar Nem tudo é, é possível Só alguns itens pré-selecionados Vamos abrindo a porta Geralmente no Diablo 2 Você podia abrir e fechar a porta Aqui você apenas abre né? Eu gostaria de fechar a porta, mas não pode Então tudo bem, também não vai fazer falta Ó Detalhe Não tá vendo que não tá aparecendo para eu clicar e quebrar esse item aqui né Porque os itens que eu quebro Que são clicáveis dentro do mapa para que eu quebre eles Eles podem me dar alguma recompensa por fazer isso Já itens do mapa, se eu segurar shift e só apertar em cima dele acertar Ele só vai quebrar aquele item e nada vai acontecer É assim que funciona essa essência foi mantida Vamos interagir com essa porta aqui Então, se a gente quiser quebrar tudo aqui, ó tô quebrando tudo, cara é. Olha o som desse jogo, cara Insano, cara Olha esse ambiente Bonito demais o Barulho da água, ó Pisando na água Acho que tem um monte de resto de gente aqui no chão Mais uma estátua de um cara É um lugar meio cabreiro esse aqui, hein? Eu não encontrei um bicho até agora Esse esqueleto? Caindo? Cara, viu, cara. Viu o efeito de perfurar? Viu. Viram o efeito de perfurar ali? Tinha um esqueleto na minha frente ou um atrás dele? Eu acertei o da frente e pegou no de trás também. Aqui atrás nós temos um esqueleto também. Demais cara. Vamos tentar matar um com a câmera pertinho Pra vocês verem melhor Um baú Deixa eu usar uma poção Pra ver se eu consigo pegar de volta Ah, vindo só É tipo um globo Eu uso e consigo recarregar Legal, interessante Gostei disso, tá? Gerenciar poção Um inventário É um saco, cara Gostei Agregou, agregou Achei legal Ó, explodiu os baús aqui Tinha um decaído lá Lembrando dos decaídos? Estão bem mais bonitos aqui, hein? Cara, incrível. Ó. Olha a animação disso aqui. Meu Deus, cara. Esse jogo tá bonito demais. Vamos continuar explorando aqui. Olha o item personagem. vocês viram que eu tenho que quebrar o escudo para acertar ele? Ele tem uma barra azul, ó. Eu o escudo, agora eu consegui dar dano. Perfeito, legal, gostei dessa dinâmica também. Vou manter a vida cheia, pra garantir, né? dar um para trás aqui, senão já é demais. Eu preciso de tempo para preparar. Ah, Ela disse que não estava preparada para usar outra esquiva. Tudo bem. sei que eu forcei a barra, Chiruã. Vamos. Ah, é tipo vida aumentada, mas a vida aumentada faz é escudo, né? Porque a vida que eu quero é cada dia, né? Ali é um... parece que é um... Ah, ele tem... um tá de gelo. Então, se ele não acertar, ele me congela. É, cara, o som tá meio alto aqui. Deixa eu dar uma arrumada nisso aqui. Senão eu tenho medo que vocês não vão me ouvir, né? Apesar de que o som desse jogo tá muito bom, cara. Deixa eu deixar assim. Eu vou intercalando a minha voz com o outro jogo. A gente continua explorando o local. Como se fosse uma tumba, alguma coisa assim. Aqui a tumba, tá? Por enquanto eu ainda não tô tomando muito dano no jogo. Tá de boas tranquilo demais. Oh, que bonito, cara. Vou pegar a luva de couro. carregar a poção. Ó. Oh. Olha aí, um item azul, vamos utilizar, colocar ele, botão direito, eu coloquei, equipei, tá ali né, equipar, compartilhar link, comparar, shift, com o que eu estou equipado, e marcar como lixo. Marcar como lixo, deve servir pra alguma coisa depois né, materiais e atributos. Deve dar para quebrar esse tipo, oh, isso, alguma coisa nesse sentido, né? Vou deixar aqui que nós vamos aprender. A hora que no mapa, não veio nada. Ah, calma aí. Vou apertar A aqui. E vamos fechar as habilidades. Seta de fogo geradores de mana ao atingir o um inimigo que está queimando. A outra, acertos críticos com seta de fogo aumenta o dano flamejante recebido pelo alvo em 20% por 4 segundos. Ah, queremos dano, cara. Tem que morrer rápido, bicho. Então nós fechamos aqui pelo menos a seta de fogo. E eu só posso selecionar um dos aprimoramentos, né? Então eu não posso pegar o seta de fogo tremulizante com o seta de fogo cintilante, pelo que eu entendi. Enfim, vamos ver, depois a gente tenta. Vamos explorar aqui, voltei para o início. Aqui uma fonte curativa, conhecemos muito bem ela. Ela disse que eu estou com a vida cheia, tentei clicar, mas eu tenho, não perdi vida para precisar tomar ela. Um símbolo no chão, não me causa dano. Queimando o finalzinho ali por causa da magia de fogo, que top! Olha, lá, cara! que bonito! <risos> que ousado, que coisa <risos> tá linda! Meu Deus, cara. Sério. Se você não comprou esse jogo ainda, faça isso agora, cara. A experiência está sendo muito... muito boa. Que jogão, Olha o Xamã aí. Tá chato. Tomar poção, que aqui é vida cheia, cara Aqui nós não brincamos em serviço, não Aqui é jogar normal como fosse hardcore Tá forte, tá forte Vamos continuar explorando aqui agora decaído o atrasador Ô, oh, bicho bombado, cara, olha ali Deitou aqui. aqui é maga de fogo. Você não tá ligado. Não tem nada aqui. Eu Desafio Artista Elemental. Ativou um desafio. Vamos ver. Onde é que isso aparece? Mapa do mundo. Salões abandonados. Corredores infernais. O que, que é isso? Oh, Ó. Um amigo das antigas aqui. Animal, mano. Vamos voltar aqui Eu tinha, tinha aparecido um desafio aqui, mas será que eu perdi ele? Vamos ver Graças a Deus, poções Aqui, vamos passar por aqui Tá boninho, tá bonito. Apareceu mais, né? Caraca. Cara. Apaixonado por esse jogo, tá? Espero que o jogo não decaia em nenhum momento. Pô, um sacerdote decapitado. Vamos é primeiro ver o que tem aqui no chão aqui. Parece muito com os símbolos que estavam na tumba da Lilith. Acho que é a porra da tumba, não é? Eita, bota um pip editor. Não, não é, não é. Mas é muito parecido. Hein? Vamos descobrir. Não, não é porque lá tinha um três. Nossa, mano <risos> do céu, deu ruim. Toma é essa, tio. Nossa. Ah, foi Eu preciso de tempo Ah, Não temos tempo não, filho. ruim pra caramba aqui pra nós amando ah, esse bicho. É, ele vai pular aqui. Menino. Travar nele lá, vamos ver. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, tem reposição de mana aqui. Ah, sim. Tá ah, muito bom. Viveria, né? Olha aqui. Olha o som. Olha o som. Ó, oh, ficando confiado e morrendo. Cara, que animal, velho. Que animal. Que animal. Cara. Emocionado, velho. Emocionado. Que jogão. Vou colocar esse cajadinho aqui. O resto tá tranquilo. Eu troquei. Viram que eu troquei... O crâniozinho com a varinha pelo cajado, né? Vamos ficar com o nosso cajado aqui para a gente aprender qual é. Esse nome cajado aqui, ele tem alguns status, ó. 6% de danos contra inimigos sob controle de grupo. Golpe de sorte, até 2% de chance de executar não elites feridos. Ah, interessante. Então, vamos continuar a quest aqui. O que a gente precisa fazer? Cliquei onde estava a quest mandando ali interagir. Saí do... Do local. Agora, preciso... objetivo Volte para Nevesk. A torre ruinada, cantinha criaturas malignas e magia demoníaca. Pelo menos, as notícias da derrota delas devem tranquilizar os camponeses. Eu sou muito heróico. Meu Deus. Bora lá então. Desculpa aí, tio. Não tive. Vamos falar pra galera aqui que eu tive sucesso, vai ficar todo mundo muito feliz. Pensei que era um portal, hein? Vamos lá falar pra galera na taberna. I returned. Ué, sim, eu voltei. The old ruins are clear. Your town should be safe now. Truly. Ha! By the light, you are a heaven sent. Ah, praticamente oh I'm so sorry we, we haven't any coin to offer but we have hot stew, good company and stay for a pão. ah estamos juntos pelo menos soup. aí eu posso comer be honored if join us our savior obrigado obrigado cara está muito estranho está muito estranho, está muito estranho. Me doparo, me dando cerveja, me é e agora eu vou me levar pra algum lugar. Porra, oh, cara, mas também, né? Não tem um minuto de sossego. O tamanho do cara, tá me puxando? Porco. meu cadáver e da minha boca, emergiu o ódio, um pai queimou os filhos em uma pira, e uma mãe moldou uma nova era com as cinzas, acho que era a música do cara que tava cantando hein. vi o fraco tornar-se forte, um rebanho de codeiros devorando lobos, lágrimas de sangue choveram em uma joia do deserto e o caminho para o inferno foi aberto com violência, Então veio uma lança de luz perfurando o coração do ódio e aquela que for acorrentado foi libertado. Profecia de Hathmann. Hathmann. Ô, oh, louco! Olha onde o cara tá me levando. Um matadouro. todo do que de gente? O cara tá me levando pro matadoro. Vamos um sacrificado, certo? O quê? Os comem, gente, certo? Não é sacrifício, é sacrifício. É sacrifício. By mother's blood. É, sacrifício pra então, Lilith. Uh, Show you, with this help, tá before you die. <risos> Ixi, fio, aqui é, eu sou o herói da parada. Você acha que eu vou morrer? Eu vou usar um teletransporte e vou estar em cima da tua, tua cabeça. Uh, not ready yet. <risos> Oh, obrigado, tio. The coming the whole village. Vamos mano, acorda. We have to fight our way out. Take them. the, the light preserves lost souls. All of you. Forte, desvição. Uh, nível 5. seguro pai. Agora vamos usar outra coisa aqui para descobrir. Canaliza um feixe de fogo, queimando os inimigos, causando 25% de dano por segundo. Dano por segundo aumenta ao longo de 4 segundos até 33. Incinerar. Bola de fogo. Arremessa uma bola de fogo explosiva. Hum. Vamos colocar um ponto aqui pra gente ver. E vamos atribuir este cara aqui. É, já tá. Oh, oh, oh, oh, oh, cara. Olha isso. Olha a animação disso. Para com isso, mano. E por hoje é só, galera. Amanhã tem mais. Um abraço, Chiruzado. Obrigado aí pelo seu tempo. Fui.